Ansiedade é um problema mundial e o Brasil ele é o, o país do mundo que mais consome ansiolíticos. O Brasil ganha uns prêmios bons, né? De vez em quando, ele ganha o um prêmio. De primeiro lugar em ansiedade no mundo. É o país mais ansioso no mundo. Isso dá pra ver pelo comportamento do brasileiro, né? Que é super reativo, imediatista. Eu costumo dizer que ansiosos não têm unhas, né? E a perna tem vida própria. Então, tu vê um ansioso, a perna tá tremendo e tu vai olhar na mão dele, a unha é um toquinho, assim, porque ele rói, né? Toda a unha, tá? Então, é uma pandemia de ansiedade no mundo inteiro, mas a pandemia mesmo tá aqui no Brasil, porque... O... O povo não respira, não medita, não relaxa a mente, não se acalma. Então, a ansiedade é um problema mundial. As pessoas estão sem unhas, com as pernas tremendo né? na tela do celular, aquele frenesi, aquela doideira, que é uma aceleração presente no mundo hoje. E aí, gente profunda, tudo bem com você? Bom, o que você está vendo agora é um trecho das nossas aulas completas sobre a fitoenergética e todo o poder das ervas. Esse é apenas um trecho dos conteúdos densos que a gente traz toda quinta-feira, às 20 horas nas nossas super aulas que a gente chama de Raio Verde. Então, se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos melhores conteúdos. Então, tem pessoas que, por causa da ansiedade, né, sofrem de taquicardia, têm reações físicas e a ansiedade, ela pode ser emocional, ela pode ser física, ela pode ser mental e pode ser espiritual quando a pessoa tá recebendo energias intrusas, né, de baixa vibração. Então, ansiedade é uma coisa assim que precisa ser estudado a fundo o caso de cada pessoa para ver o que que tá causando ansiedade. Quer ver uma coisa que a gente chama de ansiedade de primeiro chakra, crianças que ficam trancadas dentro de apartamentos, então nessa época de pandemia, isso deve estar tá acontecendo, jogando videogame e consumindo açúcar, tá? Então, ela fica mais hiperativa ainda, criança que é hiperativa, se ela não está na rua correndo, num parque, correndo na natureza, está consumindo açúcar em casa, né? doces, e, enfim, tudo que tem açúcar, e jogando videogames, hiperestimulando a mente né? na frente das telas, ela pode ter um caso crônico de ansiedade, ou seja, ficar com ansiedade por muito tempo, tá? Não só criança, adultos também, então é preciso cuidar. E tem várias plantas para isso, a camomila é uma planta que ajuda muito na ansiedade. Vamos falar de mais causas aqui. Gastrite. Gastrite, tá gente, eu não vou enrolar aqui, é raiva acumulada, tá? Uh, sabe aquela frase que as pessoas usam muito? Ah, tô trabalhando na base do ódio, tô vivendo na base do ódio, tô, né, não sei o que, na base do ódio. É, as pessoas que sentem muita raiva, muito ódio, muita mágoa também, elas costumam ter gastrite, porque o que que acontece? A pessoa sente a raiva, aí ela decide, porque primeiro ela sente, depois ela pensa sobre a raiva, aí ela decide continuar sentindo raiva. Essa raiva dispara neuropeptídeos de raiva, que é uma substância que a, que a raiva gera. Não só a raiva, qualquer sentimento nocivo gera neuropeptídeos, que é como se fossem receptores celulares daquela substância vinculada àquele sentimento negativo. Então tem neuropeptídeos de mágoa, de ódio, enfim, mas eu estou falando da raiva. Esses neuropeptídeos de raiva, eles acionam a produção de suco gástrico no estômago. E se não tem nada no estômago, ou seja, se você já comeu, já fez a digestão, esse suco gástrico, ele não tem o que digerir. Porque o suco gástrico é usado para ajudar a digerir a comida que tem no estômago. Se não tem comida lá dentro, o suco gástrico vai digerir as paredes do seu estômago. Então, começa a corroer e criar feridas, e isso se chama gastrite, quando o nível de acidez dentro do estômago tá muito grande pelo excesso de produção de suco gástrico, e isso é disparado pela raiva. Inclusive, é, essa foi uma das emoções que eu mais estudei, porque o Brasil tava muito ansioso né, na época que eu escrevi o livro, e infelizmente só piorou, não melhorou nada essa ansiedade. Então tem aqui... No código, úlcera, que é um passo além da gastrite, né? Então, raiva, o caminho da raiva. Então, aqui alguém consegue pegar o caminho da raiva aqui no zoom? Então, aí tá o caminho da raiva. Tá vendo? Deixa eu olhar aqui. Então, a raiva é ativada nos chakras, a mente toma uma decisão, a raiva continua. O sentimento é nutrido, a mente produz neuropeptídeos da raiva. A raiva como substância entra na corrente sanguínea. E aciona o suco gástrico dentro do estômago. E aí, a doença se instala como gastrite ou úlcera. Então, isso aqui, para mim, é muito lógico. É... Todo esse estudo do Código da Alma, ele foi feito por causa da fito, né? Foi feito para que a gente tivesse mais clareza no tratamento das doenças. E eu estudei tudo isso durante mais de 10 anos, bem mais de 10 anos. Até lançar o livro, agora já faz uns 15. Então... Na minha visão, dentro de toda essa pesquisa que eu fiz, estudando teóricos, os melhores teóricos do mundo nesses temas, é, dentro da minha visão, toda a doença, toda a raiva, toda a mágoa, todo o sentimento negativo, toda a onda densa que a gente permite entrar no nosso corpo, ela gera substâncias e essas substâncias são tóxicas. E é isso que te deixa doente. Então, o ódio, a raiva vai te levar para a úlcera vai te levar para gastrite, vai te levar para um desequilíbrio no estômago, assim como a mágoa pode fazer com que você tenha uma parada cardíaca. E isso não sou eu que estou dizendo, é a Sociedade Paulista de Cardiologia que fez um estudo com várias pessoas cardíacas e descobriu que todos tinham dificuldade para perdoar. E isso foi publicado num congresso, eu acho que em 2018 ou 2019, que eles publicaram, Sociedade Paulista, eu acho, de cardiologia, ou num congresso, tá? E foi comprovado cientificamente que a falta de perdão e a mágoa gera problemas cardíacos. Então, a humanidade tá caminhando para isso. E quem tá vendo isso antes, quem tá vendo isso agora consegue prevenir um monte de coisa que você não precisa passar. Você não precisa gastar tudo isso em farmácia, você não precisa passar por essas coisas. Você tem um caminho científico que foi estudado com um viés de ciência e espiritualidade, que estudou a energia das plantas, que capturou na natureza 118 plantas capazes de te ajudar e que trouxe essa solução. Só que você usa se você quer. A árvore não vai correndo aí na sua casa. Eu faço o que eu posso, eu posso pedir para vocês ajudarem a divulgar essa aula que acontece aqui gratuitamente, toda quinta-feira às 16 horas e trazer mais gente para conhecerem a fitoenergética. A gente divulga como pode, a gente faz o que pode, mas as plantas elas não saem caminhando por aí. Então a gente que tem que ter essa consciência e trazer essas plantas para a nossa vida. A doença é uma coisa lógica, ela é uma mensagem. E quando você entende a mensagem, esse caminho, né, da doença até a origem, tipo, ah, eu tô com gastrite porque produziu muito suco gástrico. Produziu muito suco gástrico porque teve um neuropeptídeo de raiva. Se teve um neuropeptídeo de raiva com receptor, com substância, é porque eu senti raiva. E se eu senti raiva, foi por causa de tal coisa. E se eu não tiver mais contato com essa coisa, ou com essa pessoa, com esse sistema que me gerou raiva, eu não vou mais ter gastrite. É, assim... E é assim, com tudo, com qualquer doença que você imaginar. É assim. Ah, mas é genético. Gente, eu acabei de fazer um exame genético que custou muito caro e ele mapeou todo, todos os meus genes, tá? Mapeou tudo. E eu tenho várias tendências de família. Todo mundo tem, porque faz parte do karma daquela família, que você tem aquelas tendências. Mas você deixa aquele gene acordar, se você quiser... Se você botar um despertador para ele acordar. E às vezes o despertador é a raiva, o despertador é o medo, o despertador é a ansiedade, o despertador é a tristeza. Se você desligar o despertador, aquele gene não acorda. Se você colocar a fitoenergética na sua vida, esse gene não vai acordar. Então, não interessa se é genético ou não. O que interessa é que você pode fazer diferente de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com aquilo que você sente.